Agora eu quero saber é. do Homem-Pássaro, confuso. O Homem-Pássaro é, um, uhum. é, um, é um líder, mas é o líder dos heróis, mas o grande líder dos heróis, na verdade, o líder supremo, é. sabe quem é o grande líder supremo Não. junto com o Homem-Pássaro? Não. É o Space Goats. Eu gosto. O Space Goats é o líder supremo. Líder supremo dos heróis. Ah, eu gosto. Você quer ver o que eu adorava? Você lembra de, de Silverhawks? Silverhawks você lembra a bola de Silverhawks? Eu adorava Silverhawks. Eu não. lembro Ultraman, Spectreman. É. O Ultraman. O, o robô Seve, gigante. Hein? robô gigante. U eu, eu não assisti o Ultraman. Um, cada Ultra um falando Seve. um herói rápido. Um de cada vez. Fala um rápido. Eu gostava do robô gigante. Peraí, agora. Ultraman, o regresso de Ultraman. Ah, um, um de vez, vai. Vingadores do Espaço. Jaspion. Chantman. Chantman. É, Machine Man. Jiraya. Power Rangers. E... e... Xena, a princesa guerreira. Caralho. DuckTelas, Walt Disney. Não, isso não é herói. Não, é, é, é. Não, herói, herói. Vai, tempo. Não. Armação ilimitada. Não, isso Puta. não é herói. Isso é herói. Armação ah, ilimitada. Ah, não, herói, herói. Caduma o litera André de Bias. Ah, ah, é herói aonde? Agora vai, vai, confusa. E eu gostava mais de. de. O homem de 6 milhões de dólares. Steve Austin. Osce. Steve Osce, oh, ciborgue é, é. O Incrível Hulk, Bill Bitts, A Lohferigno. Mulher Bionica A Mulher Bionica Caralho É, Auto Man. Manimal Manimal É Manimal Manimal Isso é muito bom A Super Máquina, David Hasselhoff Os guerre... Guerreiros Sim. da Justiça Quatro Três é, Esquadrão Classe A Esquadrão Classe A Com quem? BA BA e entre os outros atores, não sei. É, Qual é também. o nome do outro? Eu lembro, vai. Tadeu. Tadeu. A, não, Aníbal. A, Aníbal. A Aníbal. A Aníbal, pô. Ele que soprou. Esse é. é. da puta não, que não, soprou. <risos> ah, a super máquina. Ele falou. Já falou. Já falou, já falou. Outro herói, vai. Sabe o que mais gostava mais de assistir. Tempo para o Confuso. Tempo para o Confuso, sobrinho. Qualquer um. Um herói. Gostava mais de o boi, olha a travada que deu. Vai. <risos> homem bugado. Vai. Homem Não pássaro. pode soprar. Homem pássaro. Homem pássaro. Homem pássaro. pássaro. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tempo deixa eu ver. pra, pra Charlie. O super-herói americano. Super-herói americano. Caraca, foi longe, hein? Vai, outro. Tarzan. Tá. Oh, tarzão, oh, mandou bem. É Outro. Aventura aos Quatro Ventos. O que, que é isso? O que, que é isso? É? Serial de, de na, Record. Não, mentira, na, Record. Não, na Record. Você inventou. Na Record. Foi e passou na Record não, do SBT. A aventura 4V. Chapolin. Não. Chapolin. Ah, Chapolin. Chapolin, beleza. Chapolin, beleza. Chapolin, beleza. Chapolin, beleza. Outra, Chapolin que beleza. beleza. <risos> Outro, vai. Aquele ali. Vamos unir nossos poderes. Terra, fogo, vento, água, coração. Como Pela um dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Caralho. Caralho, confuso, vai. vai. MacGyver, profissão perigo. MacGyver, herói. Herói, pô. era quem? Era um herói. herói. herói. Não tinha superpoder? Ah, tinha. Ele desarmava as bombas. Ah, ele ele vai, tá era, bom, o, era mocinho, era tá, tá, mocinho. Só tá, tá, tá, tá liberando E eu gosto mais de duro na queda. Duro na queda. Agora começou. Agora, agora vai. Tom Selleck, Magnum. Magnum. Magnum. Thunderboots. Thunderboots. <risos> ah, você não lembra do Thunderboots? Pra mim o é nome de é Ah, não, meu. Thunderboots. Xerife Lobo. Inventou. Xerife Lobo. Inventou. Seriado. Não. Passou na Globo nos anos não. 80 e na Manchete. A sua irmã falou que não passou. Ah lá, não. o Laga falou, falou que não tem. Não, tem sim, Xerife Lobo. É, tem, sim, tem sim. Tem sim. O carisma me falou que não tem. Casal 20. O carisma Stephanie Powers e Robert Wagner. Casal 20, beleza. Foi, outro. Vai confusão. Chips, Frank Pontenero e Eric Estrada. <risos> <risos> tá demais esse game, vai, vai. Agatha é e o Rato, Sibiu Shepard e Bruce Willis. É isso aí, e Rato. E outro, outro policial sabe o que eu chamava hum. Carro Comando. Carro Comando. Carro Comando, boa, confuso. Jales. Anjos da Lei. Anjos da Lei, boa, confuso. Agora sabe vai. qual é que, mais que eu gostava mais? Eu gostava dar, mais né? de. Comandos em ação. Comando Comandos sem em ação. ação. Boa, boa. Deixa eu ver, é... <risos> eu sei o que é... ninguém falou aqui. Barrados no baile. Boa. Ah, mas não era herói, né? Mas Barra... se o MacGyver era, cara. É, o McGyver era. Tá. tá, valeu. E outro aqui, Transformers. Transformers, boa. Boa. Charles. He-Man. He-Man, He foi bem. E o Gato Valente, como chamava? Gato, Gato guerreiro. guerreiro. Gato Guerreiro, isso. O principiada era o He-Man. Isso. E a irmã gêmea dele, Chira, a princesa do poder e o cavalo alado com o unicórnio Ventania. Caralho, Cara, vocês estão muito bons. Vocês são foda, velho. Os Defensores da Terra. Mandrake, Fantasma e outros. Que outros? É. Ele sabe. Quais são os outros? Os Defensores da, da terra. terra. Quem Man, é? Man, Mandrake, Mandrake. Fantasma. Fantasma. Edgar. E, Lady Jota e, e... Silas. E Flash. Você deseja animar super-heróis? Flash Gordon. Gordon. E sabe e... qual é que é mais? Eu gostava de assistir também ah. É, Os Defensores da Lei. Já falou. Anjos, Anjos da Lei. Anjos da Lei. É, já falou. É. Outro herói que ah, você gostava. Outra heroína que eu gostava mais é... Sim. Poderosa, Is. poderosa Isis, poderosa é Isis, verdade. Você lembra da poderosa? Lembro, você lembra? Lembro, lembro. carai. Era velho maluco. Eu lembro da Isis Oliveira. Tem a poderosa, poderosa Johnny Isis. Quest, Johnny Quest, boa. j Quest, né? Johnny Quest, o desenho Johnny Quest, Quest é. lembro. Isso. E o menino, como é que era é o nome do aquele cachorro é o, o, o nome He... do menino? É. O nome do cachorro é Bandit. Bandit. E lembra? o menino indiano era Rad. Rádio, é. Caraca, velho. É eu falei Dunktero, os cantores de aventuras, e... é um desenho Dr. animado super-heróis da Walt Disney, e com o Tio Patinhas, com o Tio o Tio Patinhas, o Guizas e o Luizinho. O que eu tô falando agora, Charles? É. É. que tinha um rinoceronte, o fantasma, era o... Como é que é o nome, Charles, desse? Que ele, ele tinha os bichos. Aquele Era tipo o J-Quest, não é? Não, não. Aquele animal que tem... O tipo... Os Herculóides. Os Herculóides. Os Como é que era os Herculóides? Igor, o Gorila de Pedra, Dundro, o Rinoceronte, Gloop e e o Dragão Alado, Zocte, e, e Zandor, Zandor e sua Mulher etária e o Filho Domo. Nossa! Confuso sobrinho! O Gênio! O Gloop, o Gloop e o Gloop. Agora ele foi bem, hein? Não, olha só, agora. olha só, destruiu. olha só, eu vou lembrar, vou lembrar. É melhor é. que o Google esse cara, Aí, As prisioneiras... Uhum. é. Uhum. é as panteras, certo? É. Não, calma um de cada vez. Tem que, tem que ser lá e cá. Não vai acelerando calma, assim. Calma, calma. Como é que é o nome das panteras? Uma delas é a que parecia. Eu não sei o nome dela. Ah. Deixa eu falar, carioca. Eu sei é o o seu nome nosso seriados, sabe, seriados. O, o, Deixa eu terminar. Ele sabe, ele sabe. Ó. Ó, Deixa o as dominar. panteras. Não, mas o nome das as panteras. Prisioneiras. Não, não, não. O nome das panteras. Uma, del uma delas é a. Ra não, a, a, a, Ra a, Ra a Ra Rabel chamava a Rabel e a, e a Sara. Gilda. E Capitão Caverna. Capitão, Ca... <risos> Capitão Caverna, boa. Porra, ele tá dando boa. aula. E você, olha cara? só, você tá a novela. Charles... Deixa eu falar. Ah, Vocês nem. Quando eu falei Charles, ar... ele tá te Quando dando eu falei mal. Armação Ilimitada, é. Armação Ilimitada é um seriado é. De, é, que levou a aventura, os heróis de surfistas. Certo. Cadu Moliterno e André de Biazzi eram Jubilula, o Jubilula. O maior seriado de herói é. da TV brasileira, aqui no Brasil. É o Super Bronco, Ronald Golias. Não. Discordo. Discordo. É o Ronald Golias, Super Bronco. Não gosto. É o não. maior. Link, é... Qual era o maior super-herói brasileiro da nossa super... época? Da Br nossa época? Ó. Oh. É o Super Malantro, Sérgio Malantro. Também não. Não, não. não deixa eu me lembrar. Olha. É... Lembra Igor. da nossa época. Posso dar uma dica? Pode, Ele Igor. vai lembrar. Vai. Pode. Banana Móvel. Não é o Edilson Silva? Uh. Não Edilson Silva não. Não é o Edilson Oliveira que fazia o repórter Chiquinho. Não é o Banana Móvel? Não. Eu não conheço Banana Móvel. Lembra Nem sabe assim. o que é Banana Móvel. Eu não sou da época. É. é. O Vigilante Rodoviário. O Carioca tá louco. Não. Como é que era é o nome dele? Do o banana Vigilante móvel. Rodoviário. O super. Super Banana. O banana Splint. Isso. <risos> não. <O> banana <risos> Splint. O Vigilante <risos> Rodoviário. Eureka. Eureka. Quem que fazia a eureka? É um ator que era da Globo. Como é que é o nome do super-herói? Super. Bosta. Super bosta. você que falou. O Bola falou. Eu não. Eu o Bola falou. Não. Ó, oh, oh. me lembro é. do. Banana, nos... Móvel. Banana Móvel, tio Banana Móvel, tio o pai dele que, que era só o professor. Ele, De... então, ele você... sabe qual é. Então, o programa que. O super-herói brasileiro que fez o maior sucesso nos anos Móvel. 60 é o Vigilante Rodoviário. Carlos Miranda, com ele aquele cachorro. E o pastor alemão. E o pastor alemão... Eu chamava como? Como... Rititim. É, Rititim. Joconda, é, Rititim. Joconda. Olha, um ele sabe tudo. Um dos super heróis um dos super-heróis brasileiros <risos> é o Araponga, que é do Tarcísio Meira. Nossa, Tarcísio você lembra é... do Araponga? O, tá, Araponga, o parede... Tarcísio Meira. Certo mesmo. É A novela de 1990 pela Rede Globo. E principalmente é um dos super-heróis da, da televisão brasileira, além do um deles, é o... Capitão 7, é da sua época. Capitão 7. Capitão da 7, Record, da, da, da Record. Da Record. E, a, e outro capitão aí que eu gostava mais aí, o Capitão Marco. Capitão veja Nascimento. As, e olha só, o de elite. Veja só os poderes dele. Lembrei do nosso super-herói. Veja só os poderes do capitão Tio Maneco. Tio Maneco. Lembra? Da Globo da TV Educativa. O Tio Maneco. Tinha um Banana Móvel. Banana Móvel. Tio Maneco. Só você. É o é Flávio Como é que era é o nome dos personagens? Era o professor... Banana. Professor Banana. Não, não era professor Banana. Professor Móvel. Shazan... lembra do Tio ó, Maneco? Alguém você, que lembra? Você não lembra? lembra o nome... Ó, o Carioca não era nem nascido na não, época. Não, não. O nome do programa super-herói brasileiro da Globo... Miguiaço, né? É o Shazam, Xerife e Companhia. Shazam, Xerife Companhia. Isso, passou na Globo Entendi. e na TV Educativa. Muito pela bem. TV Cultura. Tio Maneco. Eu... Eu Carioca assistiu essa porra aí. <risos> na, no isso, canal, do, cara, desculpe, né? desculpa a palavra Era mas... muito bom, As Aventuras do Tio Maneco. Na TV Educativa do tio Rio tio de Janeiro, Maneco. não foi? Eu adorava isso aí. As Aventuras no, do Tio no Maneco. Dizer no é, nome de palhaços brasileiros. É, eu lembro do Meu Pé de Laranja Lima, você lembra? Meu eu Pé eu... de Laranja, meu eu pé eu de laranja Lima foi uma novela. E só como eram os poderes do Shazam, do Capitão Marvel, sabe qual é? Qual era? Seis lendárias coisas. A é. sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Caraca! Confuso hoje botando lógica. Cê tá foda hoje, hein, Confuso? O Confuso cê tá driblando lindo. Você veio preparado, hein, Nossa, Você veio? Você veio hoje, Vinícius? Cê.